Vamos lá. Bom dia, bom dia Galerinha Vamos aqui preparando, a gente vai voltar para Salvador Acabamos de fazer uma, um abastecimento aqui Vamos zerar o contador, né? Como a gente não tem marcado de combustível, a gente faz a conta aqui Zera E aí tem uma base Oi? Oi, valeu, João? Aí, todo lerdo, Saindo com a mochila aberta, quatro jogos de Xbox dentro, agora sim, agora sim, ah, idiota. Valeu, cabra. Vamos botar para Salvador. Esse é o posto. O nome do posto? Chascaria conveniência. Não tem aqui o nome desse posto. Bom é o posto que fica na entrada de meus filhos. Quem, quem anda por aqui conhece. E que trânsitozinho. Olha a aqui a luva ó a buraqueira bom aqui a gente vai dar uma roubada não sei se vocês conhecem mas o caminho é esse aqui ó no viaduto, é, não tem nome do posto. E a gente desce aqui, ó. <risos> Se a gente não essa roubadinha aqui, a gente tem que subir, tem que ir lá na Sudique. E aí a partir de lá fazer rotatória. Nananana, e assim chegar. Bom, se a gente tem uma moto que.. Que anda de boa. Nesses terrenos. Por que não? nesse ponto aqui, a gente outra roubadinha, reduz, ah, não, não, desculpa, é depois de lá, é atrás do ponto da Via Bahia. E solto e agora é a BR, pai. Cenzão no quadro. E vamos embora. A gente passou em frente à intermarítima. PORRA FESTA BLOCK 27 de julho no Bahia Café Hall 21 horas, EU VOU! FESTA BLOCK, PORRA! É de fuder, é de fuder, velho! Ah, a TISTE ESTÁ QUERENDO CORRER, velho! Eu tô mantendo aqui e ela tá... Ela tá ganhando velocidade com eu acelerando um pouco. cento ah, zona 110 na reta Bom, já conversamos sobre isso Não quero ninguém andando igual a mim, viu? Zé, por favor Por sua conta e risco Ô, oh, rapaz Eu agora tomei as, as benditas injeções Ih, rapaz É, passei de radar BR, só tô de radar Bom, esse vai ser o ponto 2 Vamos reduzir, passar 80% Ah, é o seguinte, eu não sei se estão ligados Porque Todo radar antes de ser ligado Tem que ser aferido pelo Iba Metro, ao menos aqui em Salvador Na Bahia O IbaMetro Metro Ele afere Para ver se o radar está marcando exatamente como deveria E a partir desse laudo Ele pode autuar. Sem essa autorização ele não pode pelo que eu fiquei sabendo ainda não foi fornecido o autorização até porque a, a via bahia que é a gerente dessa da, da estrada está com a concessão não solicitou ela não solicitou, não pode. Sem? Ah, tá beleza. pela Valéria Quando estiver andando na BR É importante manter-se à direita A esquerda deixa para quem quiser atrapassar Fala, Ah, não estou vendo ninguém no retrovisor, rapaz! Pode vir um cara do nada, virado no caralho, e você não vê. Então, mantém na direita. Surgiu a oportunidade de ultrapassar. Seta, esquerda, vai embora. É, vai uma puxando a outra. A gente vai aqui manter a assim, senha, ó. Pá, pá, pá, pá, de boa. seta, foi, ele liga seta, Bom, passa esse cara, senta para direita, voltei. Bom, aqui é a entrada do derba, não, não, não, não, não ainda não. Por dentro aqui, né? Tá livre, então, galerinha. Hoje dezesseis, terça-feira. Fiz o um vídeo ontem à noite. Eu achei que ele tava falando que era tava falando que era 14, mentira. Era era 15. Na segunda-feira, 15 de julho, julho Todo perdido no calendário. Rock and, the rock and roll. Seta esquerda, foi, passou, desliga a seta, seta à direita, voltou, beleza. Viaduto do Porto Seco, sai em Pirajá. Essa região chama de Porto Seco Pirajá. Veículos leve 80, fiscalização eletrônica, Redor 20. Passa onde né? A gente não sabe se o radar tá ligado ou não, mas na dúvida, pai, você vai arriscar? Não faz nada. Brasil gás, mossa Brasil gás vira já. Oitentão. And they rock and roll from me. Lembra quando a gente faz os vídeos indo pro trabalho? Lembram? Então a gente desce aqui do lado. A gente tem que correr, deixa eu. tem não, XR. Opa, radar caralho, não pode correr não. Espertinho ele, ó. na onde embala. É, a gente desce aqui, ó. Saída da jaqueira do carneiro. Tá foda, vou Salvador, cheio de radar, de contávamos, misericórdia. Olha isso, essa vez. O legal foi que a gente zerou, e a gente vai ter a conta certinha de quantos quilômetros que nós percorremos. Vamos ver o quanto a gente correu. babá, a morrer sozinha botou 110 <risos> ai ai, tá tá não vou fazer mais isso não. O trânsito é importante se ter sangue frio, véio. você acreditar no veículo que você está, você tem que conhecer para não fazer merda. Ah, você agora fez merda. Não acho, eu conheço a Mestre Z, eu sei até onde posso ir com ela. Eu ando em cima dessa moto todo dia, rapaz. Eu sei que se eu puxar, ela vai. Eu sei até onde ela vai, eu sei até onde ela não vai. Piloto e moto tem que ter sinergia. Sinergia? Dá um conceito, um conceito assim, rápido de sinergia? para todo mundo entender. Sinergia é quando um mais um se torna três. Deu pra, deu pra entender? Isso é sinergia. Quando você... Quando se junta com... com outro elemento, outra pessoa... E aí vocês rendem muito mais... Do que individualmente. Eu ter sinergia com minha bichinha aqui, meu bebê. Cuido dela com muito carinho. E acho que também ela retribui isso. Somos um casal feliz. Eita carai! Tava faltando, né? Sessão Uau, Uau, Uau. Ó, oh, eu vi que por fora tá bem aberto. não vai dar pra ir por fora não fora que você vem rodando você vem no ritmo do caralho correndo paca aí chega aqui brão, aquela redução violenta tiver a senha aqui é só 60 e olha lá My food shall... É dia 21 de julho, 21. Agora tô querendo descer pra Madre de Deus de moto. Bom, então aí quem tiver interessado, 21 de julho de 2013, Madre de Deus, tô descendo. Quem quiser, dá o toque que a gente troca os contatos e se organiza para descer junto. Eu gosto de praia, sou rato de praia. Atenção, muita atenção. Isso aqui é corredor. Galera, quando você estiver andando de moto e sai de, do fundo de um buzu, atenção, porque ele é grande e ele esconde. Pode ser que ele tenha feito uma abertura assim para algum carro passar, um leve desvio. Pode ser que você saia do fundo de buzu, entre onde ele estava e aí tenha uma surpresa indesejada. Por favor, tenham atenção a isso. Acho que daqui pra frente você já conhece o percurso, nada muito de novo. Foi a volta tranquila. Eu achei que ia pegar algum engarrafamento na BR, mas estava bem light. Então vou encerrando o vídeo por aqui, galerinha. Um abraço pra vocês, até o próximo. 20 minutos de vídeo, misericórdia. Tchau.